Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje a Lanius da redenção aqui, pelo menos em busca dela. Exatamente, rapaz, a Redemption aqui com a gente hoje, porque nós temos que conversar de um assunto aqui que a gente não traz há um tempinho no canal, que é o filme de Mortal Kombat, sim, já temos aí confirmado faz algum tempo que Mortal Kombat 2, sequência de mk 2021 está sendo feito, né? com o roteiro aí do nosso querido Jeremias e uma matéria recente no Deadline trouxe aqui o que pode ser o cara que irá dirigir este filme que é um nome que muitos de vocês conhecem, a gente vai comentar daqui a pouquinho e também aproveitar para poder falar sobre alguns tweets aí, rapaz umas conversas meio secretas entre Ed Boon aí e Greg Russo também. Então já deixa o likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar primeiramente aqui com a matéria do Deadline, entendeu? Vou deixar o gameplayzinho rolando aqui enquanto a gente vai lendo alguns trechos e também comentando em cima disso aqui, dando a nossa opinião a respeito. Vamos lá, ó. Matéria aqui do Deadline falando sobre a sequência de Mortal Kombat está avançando aí na sua produção e tudo. E aí eles falam que Simon McQuoid, que eu tenho certeza que é um nome aí que muitos de vocês conhecem do Mortal Kombat 2021, deve sim retornar como diretor da sequência. E eles falam aqui na matéria, né, que a New Line Cinema ela está pronta para poder fazer a sua sequência e que sim, o Macode ele deve retornar para a direção e que o Mortal Kombat ele foi, né, uma estreia grandiosa no HBO Max até hoje, na verdade, porque ele Arrecadou números gigantescos Na sua estreia lá no serviço de streaming né, Da HBO, até onde nós vimos Ninguém até agora ultrapassou a quantidade Com vários filmes que entraram aí nessa plataforma E tudo, e em um outro trecho da matéria Aqui, pessoal, eles falam que os executivos Da Warner, eles foram rápidos né, Em obter uma sequência Pra ser desenvolvida e tudo mais E uma das primeiras ordens que eles deram Pra galera responsável pela produção Foi a de trazer o McCoy De volta pra poder dirigir o filme E a gente sabe que o Mortal Kombat 2021 Apesar dele ter faturado bem ali, principalmente no HBO Max, né, com a quantidade de gente que assistiu ali Que assinou o serviço por conta desse filme A gente tá ligado que a direção é um dos pontos que mais pecaram nesse filme Porque... Ele no conjunto da obra assim, ele decepcionou bastante, muita gente, inclusive a gente, entendeu aqui no, no Meia Lua Ele teve alguns pontos legais? Teve, mas no conjunto da obra realmente o negócio não foi dos maiores agrados assim E aí eles falam que o Todd Garner ele vai voltar pra produção e tudo mais, como a gente já sabe Ele que tá soltando muitas das notícias aí, muitos dos teases sobre o próximo filme O McCoy deve voltar pra poder dirigir e aí eles lembram aqui que o roteiro do primeiro filme foi escrito por Greg Russo e Dave, e Dave Callahan, o nome do cara, de uma história aqui que o Alanios bem mencionou, do Oren... Uziel, que fez o Mortal Kombat Rebirth. Eu não lembrava disso, o Alanis que trouxe essa lembrança aí pra nós. Aquela lembrança meio doloridinha assim, né, cara? Que bate muito forte lá no coração, machuca, entendeu? Só que dessa vez, o roteiro, como vocês já sabem, tá sendo escrito aí pelo nosso querido Jeremy Slater, carinhosamente apelidado aqui no Melua por Jeremias. E aí, Alanios, isso é uma coisa sim, que a gente quis trazer para poder debater com vocês aqui, pessoal: que é o retorno mesmo do Makoid, principalmente. A direção do Makoid no primeiro filme a gente viu que pecou bastante, tanto em termos de corte, em termos de junção ali, de partes, para o negócio ficar coerente. Nas lutas, principalmente ali, as lutas que mais a gente consegue entender melhor as coisas que estão acontecendo é Scorpion Sub-Zero, a luta do Liu Kang com o Cabo ficou extremamente picotado, um negócio mais esquisito com a Milênio e o Koliang ficou um negócio também bizarro, assim luta de Jax ali contra o pseudo-Reiko, o Reiko pseudo genérico como vocês queiram chamar aí não foi uma das coisas mais legais também, ou seja muita coisa ali em termos de direção ficou muito quebrado nesse filme e decepcionou bastante e aí Alanis, o que, que você acha com o retorno do Simon McCoy, você acha que realmente vai rolar um Redemption, como você comentou aí no início do, do vídeo, né? Uma redenção do cara aí. Será que essa experiência valeu do primeiro filme? Os fãs darem tanta chibatada no primeiro, será que ele vai aprender? Ou será que ele vai repetir <risos> o feito? Olha, é a chance que ele tem, né? Não vou mentir. Mortal de 2021, acho que é uma espécie de guilty pleasure pra mim, porque eu acho que eu assisti ele acho umas 7, 8 vezes já. Não vou mentir, é verdade esse número. Porque, apesar de tudo, eu percebo que ele tem alguma coisa ali, algum charme, alguma coisa que me chama muita atenção e eu, preciso, eu quero descobrir não é. sei o que, que é, mano. É o Sub-Zero que te traz esse charme. O Sub-Zero Rosando o filme inteiro, mano. Aí você lembra que é o de que tá atrás daquela máscara e você fica mais encantado <risos> ainda. Então é um filme que eu me divirto quando assisto, embora tenha aqueles problemas que a gente já sabe, que toda vez que eu encontro com eles eu também me decepciono. Toda vez eu olho e falo, meu, por que que fizeram isso? Por que que deixaram isso passar e tudo mais? Então, no, no geral, a gente sabe que Mortal Kombat 2021 tem os seus erros e tem os acertos, e eu acho que foi uma parada de 880. Assim, onde ele acertou, ele acertou legal E onde ele errou, ele errou pra cacete também Foi aquele equilíbrio causado por extremos assim. Nada me tira da cabeça Eles deixando ali o amuleto do Shinnok Exposto como se fosse uma bijuteria No templo do Raiden Aí vai chegar lá o Kendo <risos> e pega velho, o negócio e guarda <risos> ali, o Kendo não fala nada. Cara, são, são, é tanta coisinha. A gente, a gente tem a nossa análise do filme, pessoal, se vocês quiserem assistir. Tá aqui no canal, a gente deixa aqui embaixo no comentário fixado pra quem não assistiu, pra vocês terem uma ideia de como é que foi uma análise bem comprida, mas ficou bacana. E aí, eu acredito que esse é o momento que ele tem pra, pra observar tudo isso e tal, e tentar fazer uma coisa diferente com um roteiro melhor, porque isso é fundamental. Afinal de contas, é, você pega um, um filme, que a história é uma, uma porcaria Você tem que fazer milagre Pro negócio funcionar 100%, entendeu? Então eu acredito que o que entregaram pra ele ali Também não foi um negócio muito fácil de trabalhar né? Quando você vê que um dos caras que tava ali Foi o cara que trampou no Mortal Kombat Rebirth Você já começa a entender muita coisa, sabe? Do que chegou na mão dele, né? O que me preocupa de verdade Não é nem muita competência do Makoji, sabe? É a pressa dos caras em querer colocar ele de novo Porque isso daí Ou mostra que, pô... Legal, né? O filme foi sucesso, vamos dar crédito pra ele. Ou, não, beleza, ele fez do jeito que a gente falou, vamos trazer ele de novo, que é pra ele fazer do jeito que a gente tá falando de novo, entendeu? Aí realmente é, é a fórmula do fracasso, sabe? É uma coisa que realmente não, não tem como, levanta preocupações depois do que eles fizeram aí com Mortal Kombat 2021. Mas é aquilo também, né? A gente sabe que o Jeremy Slater ele tem trabalhos legais, a gente até fez vídeo aqui no canal comentando sobre ele especificamente, quando eles anunciaram o Jeremias aí como roteirista. Um do filme, né? O oficial. Mas pode ser, pode ser, tá? Com muitas aspas aí, que nem tudo esteja perdido, meus amigos. Porque vocês se lembram, durante a fase de produção do Mortal Kombat 2021 aí, antes do filme lançar, até mesmo um pouco depois, assim, tal. Nosso querido Bumbum, Bum, né? O criador da franquia de Bumbum aí. Ele ficou quieto, mano. Por muito tempo isso tava incomodando muita gente, de tipo assim... Ele não falava nada sobre o filme, não retweetava nada sobre o filme A gente lembra muito bem disso Eu acho que quando o filme lançou que ele foi falar alguma coisa Tipo assim, é, ah, vários conteúdos do Mortal Kombat estão saindo, olha aqui o filme também Entendeu? Do 2021 Foi uma coisa mais ou menos nesse sentido E aí cara, pra produção deste segundo Deixa eu até trocar minha tela mais uma vez aqui Nós podemos ver no Twitter que ele está em contato próximo com o produtor Todd Garner, entendeu? Que produziu o primeiro filme, tá produzindo o segundo agora e tal E a gente pode ver nesse tweet aqui de 8 de junho de 2022 ó, Que o Ed Boon manda um great talk Tipo assim, ótima conversa, Todd Garner E aí ele manda aquele, aquela expressão que eles usam lá nos Estados Unidos, né? Tipo, you are the goat Tipo, você é foda, você é o deus, entendeu? Da parada E aí, em um recente Isso aqui foi 8 de junho, tá? E tivemos mais um recente Que foi esse daqui, ó Hoje, data da gravação, né? Que esse vídeo deve sair no dia 21 Às 11h41 da manhã ele manda aqui ó, Ed Boon é o maior, é isso, esse é o tweet, entendeu? Então assim, a gente pode ver que pelo jeito o Ed Boon está mais próximo desse projeto aí, com o Jeremias lá estruturando o roteiro e tudo, eles devem ter falado, caramba Ed Boon, olha só, você estava dando consultoria pra gente no primeiro filme, porém você estava mais afastado, Agora nós precisamos de você mais do que nunca para fazer o negócio dar certo, consertar as nossas cagadinhas que nós fizemos aí, né? E deixar o negócio redondo para que ele seja tão lucrativo, vamos dizer, para eles, pelo menos na parte do HBO Max ali, quanto foi o primeiro. E isso aqui é uma coisa que me deixa, de certa forma... Contente Porque é o dono da franquia, cara Então ele manja das paradas Eu acho que Se a Warner não ficar botando muito bedelho lá Ele vai virar pros caras e falar Olha, isso aqui tá uma porcaria Não faço não Não vai por aí não Vamos escutar os fãs Como eles disseram que eles estão fazendo o Jeremias falou isso aí Num tweet dele há um tempinho Bom atrás que eles estão escutando os fãs e olhando para trás o que eles fizeram de errado em 2021, para que eles não repitam esse erro no 2. Apesar dos receios, das preocupações que nós temos, e elas são reais, a gente tem que ter mesmo, entendeu? Pode ser que nós tenhamos uma luzinha no fim do túnel, né, Alanis? Uma coisa que a gente sabe sobre o Ed Boon ele é responsável pelo único jogo de luta que tem um modo de história decente Não tô falando que o modo arcade com o cutscene é ruim, nada disso Mas se você pega ali Tekken 7 que tem um modo de história com cinemática e tudo mais tal, O storytelling é confuso e aí tem uns cortes lá que dá uns pulos no tempo E o Mortal Kombat? Na verdade se não me engano desde o Mortal vs DC Criou um padrão de cinemático que só vem melhorando de lá pra cá Enquanto cines incríveis Apesar dos problemas de roteiro, a história é bem contada Te prende, você curte aquele momento E que é como se você estivesse vendo um filme Então, se você quer um filme legal do Mortal Kombat Você tem alguém que você pode conversar E esse cara é o Ed Bom. É o melhor caminho Falou, Ed Boon, chega aí Dá umas dicas aí e tal De como é que a gente deve seguir Porque a gente quer fazer um filme legal, entendeu? A gente vê que o storytelling dos jogos A, né, a moda tudo que vocês fazem é super legal e tal Tem que ser nesse sentido da conversa, colocar ali o Ed Boon como um cara que vai, sabe, olhar e, e fala, não, isso aqui é compatível com o que os fãs esperam e tal, isso aqui não é. Eu acho que a primeira dica que o Ed Boon poderia dar pra ele, se já não tiver dado, é né? fala assim, tipo, mata o Kooliang no início, pronto. Ed Boon, dá uma dica aí, o Kooliang. Acho que resolveria muita coisa pra muita gente. <risos> o ator pode ser muito bem reaproveitado em outros Não, o ator é foda, lugar. cara, o ator é foda, gosto pra caramba do, do Lil Stan e tal, mas, pô, Colocaram ele no papel errado, na minha opinião. Mas então é isso, minha gente. Ó, espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho trazendo essas informações aqui acerca do retorno do Simon McCoy aí. Esses tweets aqui também mostrando que o Ed Boon deve estar tá numa prosa aí muito marota com a galera ali da produção, Greg Russo, Todd Garner. Eu falei Greg Russo até antes aqui mesmo. Desculpa, pessoal. Eu sempre confundo essas bagaças desses nomes, né? Não é Greg Russo, não. É Todd Garner, o produtor. Espero que isso aí leve o filme 2, né? A sequência, para um caminho legal. E que ele seja bem melhor que o primeiro É o que a gente torce aí sempre, né? Mas sempre também com aquela pontinha de preocupação E agora a gente quer saber de você aí Querido espectador que tá assistindo agora Que que vocês acham, mano? Pra onde vocês acham que esse filme vai? Com tudo que a gente mostrou aqui pra vocês? Realmente tem uma luzinha no final do túnel? Ou se vocês acham aí mesmo que o negócio vai ser uma bomba completa? Deixa aqui embaixo as suas opiniões A gente vai adorar ver de cada um E não se esqueçam novamente de deixar o seu like zão, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos A gente vai ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí, até mais. Hein? Vamos!